Glória a Deus, aleluia, a paz do Senhor Jesus Cristo, meu irmão e minha irmã, Deus hoje tem deu uma palavra abençoada para a sua vida, meus irmãos em Cristo Jesus, como foi seu dia hoje, o que você está precisando agora de Deus, Deus tem deu uma palavra de vitória para você, receba essa palavra em seu coração e tenha uma noite abençoada em nome de Jesus, Amado, quero te dizer, confia no Senhor. Não se preocupa que Deus já te deu a vitória. Muitas vezes, não nos sentimos realizados na vida, porque não buscamos a Deus, não deixamos que Ele nos mude. Receba hoje esta verdade. Ele te ama e quer transformar a tua vida, meu irmão e minha irmã. Mas todos nós, com o rosto descoberto, refletindo como um espelho, a glória do Senhor Somos transformados de glória em glória Na mesma imagem Como pelo Espírito do Senhor Segundo Coríntios, capítulo 3, no verso 18 Alegre-se sempre no Senhor Novamente direi, alegre-se Filipenses no capítulo 4 e no verso 4 Todos temos dias quando nós nos sentimos Tristes e desanimados Isso é normal, meu irmão mas quando olhamos para Jesus, encontramos uma alegria mais profunda, que não pode ser destruída pela tristeza. Essa alegria vem de saber que Jesus está sempre conosco e nunca vai nos abandonar, meus queridos. Ele nos dá esperança e que a tristeza vai passar e a alegria vai voltar. Na vida cristã, você vai crescer. Quando você se converte, você é filho ou filha uma criança na fé, depois você se torna jovem, com mais entendimento, mais tarde você se torna pai ou mãe, maduro, pronto para ajudar outros crentes a crescer. Deus tem bênçãos especiais para cada fase da sua vida. Amém?